Olá meus amigos queridos Pessoas que a gente aprecia tanto Quando vem no nosso canal nos fazer uma visita Eu quero mostrar uma coisa para vocês Essa construção aqui bem antiga Bem antiga mesmo Atrás dessa casa Porque aqui na frente era Desse lado de cá Tinha um rapaz que fazia ternos Confeccionava roupa depois eu não me lembro mais o que, que era aqui, eu sei que nessa parte aqui, mais escuras, na cor cinza, era uma barbearia, onde eu quando criança engraxava sapatos. E na época o barbeiro era o senhor Paulo. E a Madalena morou no fundo dessa casa aqui. Né? Ela vai até lá em cima, como vocês podem ver, <risos> até ali ó. E a Madalena morava no fundo dessa casa, quando era criança. Aqui morava o senhor João, que depois ele ganhou para prefeito e teve a apelido João, João, Mandioca, João Mandioca, uma pessoa muito querida. Eu acho que ele deve, eu acho que deve ser vivo ainda. Não tenho certeza não. Mas não. se não for vivo, ah, não, é, acho que é assim. é, se ele não for vivo, jalão, né? é, é morreu, não morreu foi o dele. jalão. A pombinha, a pombinha, tá vendo? A pombinha tomando banho aqui, ó. Entendeu, gente? Então aqui Madalena morou nesse fundo quando criança. Madalena viu uma pombinha ali, eu não tinha visto não, mas eu vou focar ela então ali, ó. Tomando uma fresca. <risos> belezinha. E aí, tem saudade desse lugar, Madalena? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais, mais pra mais ou mais pra menos? Ah, mais pra menos, eu tenho mais saudade da escola. Essa foi praticamente... Da escola eu tenho saudade Aqui eu fiquei lá. pouco tempo né? É, de fato Eu tenho poucas lembranças daqui, Mas da escola o Coração e... chega a dói Ô oh, meus queridos amigos Mais precisamente os tarabaenses eu Estou na casa da minha Cunhada, a Sandra Irmã da minha esposa, logicamente E eu estou subindo o drone Passando aqui no finalzinho do Jardim Bela Vista, onde ela mora. Lá na frente, lá naqueles eucaliptos lá, eu colhi muito amendoim, pessoal, quando eu era criança. Oh, meu Deus, que saudade. À direita é o sítio do senhor Caneshimba, que com certeza deve estar agora os filhos cuidando, né? Porque faz muitos anos que eu não vim para esses lados, mas eu creio que ele já é falecido com certeza já é falecido, né? Eu já era bem de idade quando eu era jovem, né? Hoje eu já tô com 60 e poucos anos, então. E aqui, ó, à esquerda vai para aquela matinha. Ali tinha um sítio do nosso querido Caqui Rara, onde eu vinha quando criança. Hoje eu posso falar, né? É até uma vergonha, mas o que eu posso fazer? Vinha pegar caqui, entrava aqui pelo fundo. Moleque não tem jeito, hein? Vinha filar caqui do homem. Virando aqui para a esquerda, nós estamos agora então vendo como o Tarabai cresceu. Meu Deus do céu, eu fiquei admirado quando cheguei aqui. Gente, fiquei muito feliz de ver como a minha cidade cresceu. Pena que é uma cidade ainda bem interiorana, o, o emprego é muito pouco, né? Então eu tive que ir embora com a minha família para gente ganhar o pão de cada dia numa condição melhor, né? Acabei Mudando, Deus me abençoou grandemente a minha mudança para outra cidade, mas eu não posso esquecer das minhas raízes. Eu até estava conversando com a Madalena esses dias sobre os amigos queridos que Deus já levou, e não foram poucos, hein? Não foram poucos. E estou vivo ainda, pela graça de Deus. Vocês que estão vendo o vídeo também podem se alegrar, porque estamos ainda nessa dimensão. Mas enquanto muitos queridos nossos foram embora, gente, foram embora. Que Deus os guarde e os tenha num ótimo lugar. Não é verdade? Agora eu vou retornar para cá novamente. Estou indo em direção à casa da minha cunhada outra vez. E lá na frente, bem lá na frente mesmo, é que praticamente começa o Tarabai antigo. Nós estamos agora nessa parte mais nova da cidade. Olha lá, a Madalena saiu lá fora. Tá olhando para onde eu não sei. Tá procurando o drone, com certeza. Achou! Agora ela viu o drone. Muito bem, é isso aí.